Para nossa reflexão diária, o texto está no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 13 e 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias engano fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo. Hoje eu quero falar com homens, homens com H maiúsculo, não pelo fato de ser mais macho ou mais fortes fisicamente, mas sim homens que entenderam o seu papel e exerce o seu papel em sua família, sociedade e para com Deus. Acredito que você já ouviu falar, está faltando homem no mercado. Infelizmente o homem, segundo o coração de Deus, tem deixado o seu papel de lado, negligenciado o seu papel a qual foi criado. Homens que ainda não perceberam que o tempo de menino se passou, deixaram ser levados em roda por todo o vento de doutrina, se envolveram com erros e agora se sente covarde e não consegue desempenhar o próprio papel a qual foi criado. Vejamos o que o texto diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, o tempo de menino passou, agora cheguei a ser homem e deixei as coisas de meninos. Então, homens, assuma o compromisso a qual Deus te criou. Seja cada vez melhor, seja cada vez mais capacitado para cumprir o seu papel de existência. Cresça em verdade e em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo Jesus, eu quero orar por você. Amado Deus, poderoso Pai, se em nome de Jesus, ó Deus a gente tem deixado de cumprir o seu propósito, tem negligenciado ó Deus, a Deus a nossa existência, a nossa criação, o propósito a qual o Senhor colocou em nossos corações de ser homens, varões valorosos, homens fortes, guerreiros, que não deixam de ser é, levados por ventos de doutrinas, mas sim homens determinados a aprender com o Senhor. Aprender, ó Pai, a dar razão para a nossa existência. Cumprir o seu chamado na família, na sociedade, na igreja. Cumprir o seu papel como pai, como esposo. Então eu te peço, capacita-nos, Pai, como homens. E que possamos ser o seu homem de excelência, a qual o Senhor assim o nos chamou e nos formou. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Essa é mais uma reflexão diária com o Pastor Rudmeier. Meyer. Compartilhe essa mensagem, faça chegar no maior número de pessoas possíveis e com certeza o Senhor também te abençoará. Fica com Deus, em nome de Jesus Cristo.